Correu no pace de 5 em menos de 3 meses. Quer saber isso e muito mais? Se liga no nosso resumo. Vem de e aí, Tiagueiras? Olá, olá, senhor tudo Farofa. Bom? Tudo Como é bem? Que tá? Estamos aqui, tudo bem. Mais um resumão aí. Mais uma semana. Mais uma semana passando, novidades aqui do Corrida Perfeita, muita coisa para contar aqui, conteúdos para compartilhar só não tivemos muitas corridas aí com a nível Sim. profissional né mas a amador teve muito teve muito são muita, os mais importantes para nós muita corrida né? do trabalhador teve nosso, no Brasil inteiro nosso universo aqui são dos amadores né então é. vocês amadores são as pessoas importantes para a gente aqui no Corrida Perfeita é o que mais vale aqui no final das contas. Beleza, para começar, né? Vamos lembrar da galera se inscrever no canal, se não é inscrito, deixar o like. Se estiver vendo nas pata... ou escutando, né? Não dá para ver nas plataformas de áudio, né? Tem que é. escutar. Se estiver escutando nas plataformas de áudio também, se inscreve no... nas mídias para poder receber os novos avisos de conteúdos, podcasts novos. E vamos nessa. Primeira coisa aí são as novidades e recados do Corrida Perfeita, mesmo especificamente aqui para os nossos clientes, né? Quem não acompanhou, a gente fez a participação do Andrei lá no workshop é... Em São Paulo, na prévia da maratona, teve um evento bem legal em parceria com a Centauro na Avenida Paulista. Quem pôde participar e gostou bastante, tá com a gente lá. Tivemos cerca de uns 60 participantes lá, né? Foi bem bacana. E a gravação para você que é cliente do Corrida Perfeita está disponível na nossa plataforma, só que no acesso via web, tá bom? Então você acessa pelo navegador, vai no menu extras, lá nas aulas extras, gravações, você tem esse workshop para você assistir na íntegra. Ficou bem legal o workshop. Ficou bem legal, vale a pena. Sempre é bom ver aquele mesmo ensinamento que já tá no Corrida Perfeita, mas com uma linguagem diferente, né? Um exemplo diferente. Às vezes mais ali presencial, que pode trazer um novo insight, alguma questão de melhoria para a sua corrida. Vale a pena assistir. Isso. E estamos com uma novidade aí agora que é Bom, o, plan é o planejamento. <risos> é bomba, é bomba. <risos> Nós estamos planejando né, ter uma estrutura de treinos presenciais do Corrida Perfeita pelo Brasil. E aí nós vamos começar com um piloto aqui na nossa cidade-sede Brasília, né, Farofa? Neste Exatamente. sábado, agora dia 7 de maio, a gente vai fazer um treino piloto para experimentar toda essa experiência, o que, é que os clientes acham também, enfim. É um evento voltado para o nosso cliente, né, para ele treinar conosco, ter um contato com o treinador, ter ali um treino... Educativo presencial, tirar orientações ali na hora, interagir com nossos colegas também. E dando tudo certo, né? A gente vendo o que precisa melhorar, a gente vai expandir isso, tanto aqui localmente em Brasília, mas em vários outros sim, sim. locais também, por esse Brasilzão, que é algo que a galera quer muito e a gente não quer simplesmente ser online, né? A gente e quer. Se você não é aluno, Tá com, pode tá ir está um convidado para ir lá conhecer um pouquinho da Vamos metodologia. Vamos deixar o link aqui embaixo também, do, a confirmação de presença para você ter acesso ao local também. Vai lá para conhecer, conversar um pouquinho com a gente. É. E os é. alunos convidem os amigos corredores também que não são alunos ainda para estar conosco nessa lá. jornada. O parque é público, qualquer um pode chegar lá no treino e ficar escutando, né? participando é, claro. de alguma forma conosco. Tudo mundo é bem-vindo. Então o link vai ficar aqui na descrição para quem é nosso cliente e não está inscrito ainda aqui de Brasília. E lembrando os demais, a gente está... Planejando né, essa estrutura para levar para todo o Brasilzão. Beleza, Exatamente. galera? Vamos agora falar do cashback, né? O cashback Corrida Perfeita. Nossa equipe separou aqui lá na plataforma, né? O link vai estar tá aqui na descrição chegando também para quem das mães aí, ó. é cliente, né? para quem é cliente, tá cheio de promoção e cashback. Tem de tudo, mas vamos falar do esporte, que é o que mais interessa, né? Centauro tá com desconto chegando a 60% nesse dia das mães, esquema Dia das Mães. E lembrando que a Centauro sempre tem o cashback, né? 8% nas compras de volta para você usar na sua assinatura conosco no Corrida Perfeita. Decathlon, que entrou recentemente também, tá com a promoção de Dia das Mães até 50%. Só que o cashback deles é, é mais pobrinho, 4%. Mas ainda assim é bom, né? Se uma promoção tá bom, boa né? lá, já vale a pena. E a que está com descontos progressivos, com tênis chegando até R$399. Faz tênis de R$399, 10 anos atrás era caro, né? Agora é, é baratíssimo. <risos> a galera tá comprando tênis de R$1.500. R$1.000 é, já é barato, né? Eu já Eu tá, é mediando, né? mediano, né? Mediano também não. não. É, e com direito a 6% lá na ESC de cashback para você usar na sua assinatura com o Corrida Perfeita. E agora, Farofita, vamos falar dos conteúdos dessa semana aí que Ixi. nossa equipe produziu, destaque de conteúdos. Temos alguns aí produzidos novos, né? E outros também que são... É, Recorrentes, É, sim. é são... Estamos é, aqui relembrando né, a existência deles também. O são primeiro. conteúdos que não, não perdem. Não. não, é... Conteúdos para a vida toda. Exatamente. <risos> Então, primeiro aqui é um conteúdo desse, um, antigo, um artigo antigo no nosso blog. Todos esses destaques de conteúdo, os links ficam na descrição, tá bom? Lembrando, é, o artigo do blog é como correr com o calcanhar médio pé ou ponta do pé. Mitos e diferenças entre todos esses casos, né? Que para muita isso. gente isso é uma confusão ainda, as pessoas têm muita dúvida. Então esse artigo ele é esclarecedor, tá? Então o link está aqui na descrição para você conferir ele. E o próximo foi um vídeo que bombou essa semana aí no YouTube, que foi a participação do Andrei na maratona de São Paulo, é. né? Andrei quebrou lá. Quebrou 3, Quebrou para 3:28 na prova, na né? Maratona. É a quebrada do Andrei, né? Fez 3:28. Então, Enfim, o Andrei ele foi para essa prova sem assim, o desafio do treino, né? Foi com o desafio de não ter treinado para ela, não tava com o volume ele próximo para 21. Foi lá e sofreu, rapaz. Sofreu. O vídeo ele conta tudo, mostra tudo. Sem, sem filtro, né, Andrei? Sem oh, Farofa E aproveitar <risos> e parabenizar o Matheus aqui, o nosso editor que fez um puta trabalho. Ficou, Ficou bom demais. fera. A equipe toda aí, o Matheus também fez uma edição muito top. E o Andrei também, que eu encontrei com ele depois da maratona aqui, tomando café aqui embaixo. <risos> Parabéns, meu filho. Você sofreu bastante. <risos> Assistam, ficou bem legal. E bem... Parabéns ao Elton e todos os atletas que participaram. Sim, nossos atletas é. do Perfeito. De né? novo, né? A gente falou parece outra vez. Parece uma galera lá, né? Parece vídeo. uma galera. Você assiste aí que você vai ver sua participação. Teve um vídeo no Instagram sobre o Rover Streiner. Evite esse movimento na corrida. Isso aí é o famoso correr com o pé entrando muito Isso. à frente do corpo, né? Então Isso. dá uma olhadinha lá nesse material. Que tá bem legal, tá no nosso Instagram. O link tá aqui embaixo. Tem um carrossel também no Insta sobre cinco situações que podem te levar, ou já te levaram, até a tal da facite plantar, né? Um probleminha. Muita gente sofre com fascite. Muita né? gente sofre, então é importante ter atenção a esses pontos. Aí o link está disponível para você também. E também tem um vídeo que tá no nosso Instagram, sobre jantar de massas pré-prova. Os cuidados que a gente tem que ter com esse jantar de massas aí. Já me deixou mal isso aí, viu, na Poxa, maratona. Você sabe da minha história. Sei, pô. sei. Vamos deixar, eu tenho vamos, duas. Vamos deixar pra um podcast essa eu história tenho aí. duas. Uma eu já vou dizer aqui, ó. Eu comi uma pizza de Danoninho pré-prova. Nossa! Eu não sei que você arrumou isso, cara. Caiobá, Paraná. Meu Deus do céu. Deu ruim, lógico. Pois é, ver esse vídeo lá que esses exageros que muitas vezes as pessoas cometem antes da prova, né? Provas longas, provas grandes. Pode dar, gerar problemas aí gastrointestinais. É, deu ruim, perdi a prova. <risos> deu ruim, né? Beleza, Farof, vamos para aquela parte legal da semana, que é o Medal Monday. né? galera aí que manda as bombou. fotos no Telegram, bombou. Corrida perfeita nas provas, muita gente. Lembrando a galera que tem que mandar no Telegram, né, Farof? Como é que Só é isso aí? no Telegram. A galera tá, tá vacilando aí, né? Como é que é isso? É porque a galera manda às vezes sem dizer a prova, o nome, qual... Aí a gente não vai botar, porque senão fica difícil de registrar <risos> quem foi, né? Então... Manda no nosso canal do Telegram. Se você é aluno do CP e não está no canal do Telegram, está perdendo, porque o canal do Telegram é bombado. É uma comunidade fortíssima. Vamos que, deixar um que... lembrete aí para a galera que ele fica lá no, na, no, no, no Insta também, na app. Isso, lá o linkzinho. Lá na app tem todos os links. Dos, tem, tem vários canais do Telegram. Né, que a gente canais tem e um, grupos, é. é. Grupos tipo corredores do CP de São Paulo, corredor do CP geral, Rio. Rio, no Rio Nordeste. É então entra é, é, lá com é uma comunidade que se ajuda bastante, marcam de treinar junto. Tem que mandar lá. Tudo. Então manda lá para gente sua foto uma corrida com a medalha, com a prova e com seu nome, aí a gente posta Exatamente, se mandar no Instagram, lembrando que lá já é uma terra sem controle né tem é, gente demais sim, mandando, né? marcando a gente, mandando um inbox inclusive Pode a gente até fala, fala não... pra galera que manda inbox lá não é o local mais adequado pra conversar com a gente porque não conseguimos atender todo mundo lá entra é. no nosso site pra fazer contato com a gente ou se você é cliente, tem acesso lá inclusive aos nossos treinadores direto no Whatsapp né Então vamos lá então mostrar essa galera que correu neste final de semana, muita gente aqui do Corrida Perfeita conosco Primeiro Douglas Magalhães correu aí os 10k no circuito Oscar Fila lá em Mogi das Cruzes, São Paulo. Guilherme Prudente 5km na terceira corrida Maria dos Remédios São Vicente, São Vicente, São Paulo também é litoral, né? É. Yeah. Jaidete Monteiro correu o desafio 5 mais 10K no Endurance Challenge, Amazon Shopping, é é isso? deve ser 5 num dia e 10 no outro, ah. ou 5 e 10 em sequência, né? duas provas, Legal, depois sim. avisa pra gente aí Jaidete, como é que foi essa prova, conta aí, ela, É, ela tá com mais uma medalha ali, é, ali mesmo. deve ser das duas provas de vencer o desafio, é né? isso. Conta para gente como é que foi nos comentários depois, a gente ficou curioso, quem saber. Márcio Cruvinel, já um aluno nosso de muito tempo no Corrida Perfeita, 21k na quarta meia-maratona do Dia Trabalhador em Brasília. né? Teve, foi aqui legal, tava é, cheio. Tava cheio, várias provas desse tipo no Brasil, aí, dia do trabalho. Bruno Borghetti, correu os 10k no Circuito Oscar Mogi das Cruzes. Bateu o RP lá, né? Parabéns, cara. Dia desse, ele tava lá na meia, na Maratona de São Paulo também, ele correndo com a mesmo? gente. Foi. Tava, parece no vídeo também, ele. É, eu vi ele no vídeo, não é sabia a vídeo, prova. Tava com a gente lá Parabéns, nessa. Mano. Bom demais. E teve a Erika Hendrickson também, que é nossa aluna antiga do clube desde o começo. Correu 5K na prova virtual, Corrida dos Signos de Leão, São Paulo. Também sou de Leão. Tu não é não, né? Não, sou Eu não. sou de Leão, mas tu é perto. Virginiano. Virginiano, tá certo. <risos> Gustavo Zerbet correu 5K na 13 terceira Corrida do Trabalho em Sertãozinho, São Paulo. Mais uma prova do trabalhador aí. Parabéns, Gustavo. Denis Cruz, 5K no Endorse Challenge Manaus, é isso, Amazonas. A é da... a mesma prova da Jaidete, né? Muito massa, galera. De Manaus mandando ver aí. Teve a Gabriele Malinski no 5K da Corrida Rústica do Dia do Trabalhador. O gravata aí no Rio Grande do Sul. Conseguiu o quarto lugar na categoria lá. Tá o troféuzinho na mão aí. Parabéns, Parabéns. Gabi. Muito bom. Tivemos também a Viviane Jeber, na National Women's Health Marathon, lá em Washington, nos Estados Unidos. Galera do Corrida Perfeita mandando ver no exterior aí, muita gente que treina com a gente morando na Europa, nos Estados Unidos, né Farol? Tem Isso, galera pode mostrar que, o... que você pode treinar de qualquer lugar. Isso aí. Danilo Bonruck nos 12K na X-Trail de Morretes, lá no Paraná, conquistou o terceiro lugar na categoria no Trail. Parabéns, Anilão, mandou ver. E, e por, por fim a Carol Dantas fez 21k na meia maratona da Guijón na Espanha Aí mais uma pessoa conosco no exterior Mostrando que basta ter vontade aí como você falou né Farofa para treinar correr. E a gente assessora de qualquer lugar que você tiver Exatamente Só não chegamos em Marte ainda, mas quem sabe Em breve <risos> Vamos agora aí ao nosso depoimento da semana né? O caso de sucesso, a inspiração da semana aqui De um resultado bem legal do Rafael que está com a gente Há três meses, é, foi inclusive o destaque né, do, do início aqui desse, desse resumo semanal. Vamos aqui dar uma olhadinha no depoimento que ele mandou para gente. Bora. Ele tá, compartilhou aqui ó, o resultado do teste de 20 minutos hoje, fiquei muito feliz, não esperava conseguir fazer um pace médio de 5. Né? Aqui em cima está o resultado aí, para quem está vendo com a gente, é, que ele conseguiu 4,58 no teste que a gente faz. Né? Os atletas nossos são submetidos, como já conseguem correr por 20 minutos, a um teste de correr no seu melhor os treinadores ali, o aplicativo também calcular as zonas de treino, né, pra galera em relação ali ao pace, principalmente. Aproveitando o gancho, essa semana vai sair um artigo no blog sobre as zonas de, de treino. Bom demais. Devemos falar no próximo resumo, né? Com certeza. Aí, seguindo aí com o depoimento dele. Em janeiro fiz uma prova de 5K num pace médio de 6 e fiquei super satisfeito. E agora, em menos de 3 meses, estou perto de conseguir fazer o 5K num pace de 5. O método CP é bruto. Bruto. Bruto demais. <risos> é, bem do nosso amigo lá de Minas, o Thiago Drills. Bruto é, demais. Bruto demais. Quem não conhece aí, segue ele que o cara é fera. É, beleza, então, galera. É legal ver isso aí e mostrar como... O treino é, de forma regular né, e estruturado, a planilha estruturadinha de acordo com tuas zonas faz você evoluir e principalmente para quem tá começando a evoluir rápido, né? Ver resultado rápido, porque você sai de. Às vezes você tá aí treinando de qualquer jeito, ah, todo dia eu corro 5K, eu corro 10K três vezes por semana. Quando coloca um treino estruturado na sua vida, o resultado é outro, né, Farofa? É. Tem que ter planejamento para tudo na vida Para tudo, e o treino então não é diferente Parabéns aí o Rafael pelo resultado E se você quer conhecer né, a metodologia Do Corrida Perfeita, ter resultados também Acima de tudo com saúde Conheça o nosso método, o link vai estar aqui na descrição CorridaPerfeita.com.br Temos várias formas de atender você E um treino completo, desde da planilha A parte de exercícios de força Educativos, alongamento Contato com os senadores, ou seja, tudo que você precisa né, para correr com saúde E alcançar seus objetivos com total prazer Beleza. É isso aí? Vem treinar com a gente, pô. Vem, chega nessa. Chegamos ao fim aqui do nosso resumo. Boa semana aí pra galera. Algum, algum recado extra aí? Ou espero todo hoje? mundo de Brasília sábado lá no parque. Sim, no e, e em breve nos novos locais aí pelo Brasil que a gente vai fazer Exatamente. nossos treinos presenciais. Valeu, galera. Forte abraço. Boa semana. Vamos vocês. treinar. E Valeu. bons treinos.